Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário E hoje vocês vão me perdoar, eu fiz uma cirurgia, treinei de os dentes e tá bem difícil vem aqui hoje para falar sobre a extraordinária garota chamada estrela de Jerry Spinelli. Esse aqui é um livro que vai passar uma mensagem de você aceitar as pessoas como elas são e principalmente de você ser como você é. Leo e Kevin estudam nessa escola e de repente um dia eles ficam sabendo que chegou uma pessoa nova ali, uma menina estranha que tem atitudes diferentes, que usa roupas diferentes, que se comporta diferente das outras pessoas e eles ficam meio estranhando, só que eles ainda não tiveram nenhum contato com ela, só sabem que o nome é Estrela Alguns boatos dizem que Estrela é uma pessoa que está participando, sei lá, de um reality show Ou alguém que tá ali para espionar a escola, sabe? Uma pessoa que não faz parte daquele ambiente que foi colocada ali por algum motivo Só que aos poucos, depois que Léo conhece Estrela de fato E percebe como ela é na vida real, como ela é além dos comentários Ele começa a se afeiçoar por ela e de alguma maneira eles vão criando um relacionamento entre si Ela, por exemplo, deixa mensagens de bom dia na mesa das pessoas nas carteiras Ela sorri Para as pessoas dá Bom dia e tudo mais e isso é o um diferencial Hoje em dia Que a gente não vê muito né, Nas pessoas Porque as pessoas são muito Assim né Na delas Quando eu tenho por exemplo O aniversário de alguém na escola Ela vem com o ukulele dela E tá lá tocando musiquinha Para todo mundo isso é uma coisa Que deixa ela bem Só que a maioria das pessoas Se sente extremamente incomodada Com essas atitudes de estrela né, Por ela ser tão espontânea tão aberta Dá para perceber que Círico assim, tem uma pegada No um estilo de estrola ordinário mais ou menos, que é uma pessoa diferente que chega ali para meio que mexer, desestruturar o que está ali em determinado ambiente, no caso uma escola. E a gente sabe que crianças, pré-adolescentes, essa faixa etária pode ser bem cruel com pessoas diferentes. Se você gosta desse tipo de história, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esse livro e vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão. Esse livro vai passar uma mensagem de aprender a dar valor para as coisas simples e de como algumas pessoas nunca se dão conta do quanto precisam de atenção para se mostrar para os outros é meio que sobre como se comportar em grupos, sobre como, na verdade, fazer parte de grupos, com, sobre como muitas pessoas hoje em dia se dizem diferentes e pensam iguais a todo mundo. Só que quem a gente é, na verdade, né, não é uma coisa que pode ser alterada do dia para noite, não é uma coisa que alguém vai impor pra gente. Você tem que se comportar dessa maneira para fazer parte dessa, dessa sociedade, para fazer parte desse grupinho. As mudanças são coisas sempre válidas, só que as mudanças devem acontecer aos poucos. Elas não devem ser impostas, não devem ser do dia para a noite, como eu acabei de dizer, e ela já vai acontecer gradativamente, porque há o risco de você deixar a sua essência em alguma parte do caminho. Daí no final das contas, a gente tem que se manter fiel ao que a gente acredita, fazendo o bem aos outros fazendo o que a gente acha que é certo e que é realmente coerente. Porque de uma maneira ou de outra, tudo que a gente faz na nossa vida influencia as pessoas ao redor, né? Por onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho da gente nas outras pessoas, assim como as outras pessoas têm influência nas nossas vidas. Lembrando que esse é o vídeo com o último sorteio que tá rolando esse mês aqui no canal e o livro sorteado aqui é baseado em fatos reais da editora intrínseca. Ele é um trailer psicológico que vai abordar a obsessão do mercado editorial e do cinema pelas narrativas que são construídas baseadas em fatos reais. Isso tudo envolto né, para esse clima de segredos familiares e de mistério. Então não esquece, é só preencher o formulário que está aqui no link de descrição. Se você já preencheu uma vez, não precisa preencher novamente. Você já está participando de todos os sorteios que vão acontecer dia 2. É o apesar é da minha dicção, está comprometida um pouco, né? Eu acredito que deu para entender um pouquinho da mensagem do livro, do que é que eu quis passar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu!